A decisão de comprar um imóvel, ela não é fácil. Existem vários fatores como o financiamento, a renda, a escolha do imóvel, a localização e entre todos esses fatores existe também as opções que são dos imóveis novos e os imóveis usados. Várias pessoas entram aqui no canal e me perguntam, Guimarães, qual é a vantagem e a desvantagem de se comprar um imóvel novo ou de se comprar um imóvel usado? Aqui no canal ele, eu sou muito imparcial e eu gosto de dar opções e informações para que você, você, apenas você, decida ao comprar o seu imóvel. Então eu vou listar nesse vídeo aqui 7 benefícios. De se comprar um imóvel usado, isso mesmo. Nós vamos dividir esse vídeo aqui em quatro partes para que o vídeo não fique muito grande. E nesse primeiro vídeo, nesta primeira parte do vídeo, eu quero apresentar para vocês uma lista com alguns benefícios. Se você estiver escolhendo entre um imóvel novo e um usado, o que o imóvel usado pode te trazer de benefício. Então fica comigo nesse vídeo, assiste até o final que tem conteúdo interessante para você. Fala pessoal, tudo bom? Márcio Guimarães, mais uma vez aqui. E para você que não me conhece, está entrando aqui pela primeira vez, eu sou o corretor de imóveis, eu sou empreendedor e especialista quando o assunto é te ajudar a conquistar o seu imóvel, a ser aprovado no financiamento. E o vídeo de hoje é para listar aqui alguns benefícios a respeito da compra de um imóvel usado. Ele tem benefício? É realmente é, melhor do, do que o um imóvel novo? Bom, esta informação você vai colher durante esses quatro próximos vídeos que eu vou estar postando aqui no canal uma série sobre os benefícios e as desvantagens a respeito da compra do imóvel novo e da compra do imóvel usado então vamos lá Financiamento imobiliário hoje, antigamente, na verdade, ele tinha uma diferença sobre imóvel novo e usado. Hoje não existe nenhuma diferença. Existem bancos que financiam 80% do valor do imóvel, outros bancos 82% do valor do imóvel, outros bancos até 90% do valor do imóvel, tanto novo quanto imóvel usado isso mesmo claro que para você ter aí uma um financiamento de até o máximo 90% é necessário o banco a fazer uma avaliação no seu cadastro mas não vamos entrar em detalhes aqui quais são esses bancos eu já fiz alguns vídeos falando sobre financiamento quais são os bancos que financiam pátria e essas coisas nós vamos apenas focar nos benefícios até porque o, senão o vídeo fica muito longo e a gente acaba saindo um pouquinho do foco do assunto do vídeo de hoje tá não é então por determinação do financiamento que hoje você vai deixar de escolher entre um imóvel novo e usado um outro detalhe importante que é legal frisar aqui é que o antigo programa do governo programa minha casa minha vida vamos dizer até perdi o nome aqui você não podia escolher entre um imóvel novo e usado teria que ser novo então a partir do programa novo agora que é a casa verde amarela que entrou agora se não me engano foi no dia agora em outubro no mês passado vamos dizer assim você também pode escolher um imóvel usado e entrar dentro do programa Casa Verde Amarela com as taxas de juros mais baratas lá que se eu não me engano acho que em torno de 5.5% lá no, no grupo 3, tá bom? Então não é por determinação de financiamento que você vai deixar de escolher. Quais são então Guimarães os benefícios de, é, do, do, do imóvel usado? Vamos lá, o primeiro benefício que eu acho na minha lista é, é o preço tá é, você no imóvel usado entre o um imóvel comparando entre o um imóvel novo você consegue valores é diferenciados ou seja bem mais baratos bem mais os imóveis estão bem mais barato do que os imóveis novos mas claro existe a sua exceção existem localidades realmente que existe uma valorização muito grande no valor do imóvel e por isso o valor pode estar tá praticamente quase comparado com os lançamentos da sua região mas não é isso uma uma regra os imóveis usados eles têm valores menores geralmente em torno de 10 até 30 por cento eu já encontrei aqui na nossa na, na região onde eu é, eu atuo aqui em curitiba os valores dos imóveis em relação aos imóveis novos para os imóveis usados então essa é uma grande vantagem se realmente você tem uma disponibilidade de, de renda e você quer morar numa determinada região você consegue comprar imóveis com valores bem mais acessíveis bom o segundo benefício nessa lista é claro também faz parte do preço é a negociação muitas pessoas que estão vendendo imóveis os seus imóveis elas estão com pode ter algum problema para resolver algumas delas pode estar fazendo um novo investimento e consegue negociar melhor para vender e não perder uma oportunidade algumas estão vendendo os próprios os próprios imóveis por precisar ir embora da cidade viajar ou ir para um outro um outro país foi transferida e ela precisa rapidamente vender esse imóvel então você tem uma facilidade de negociação entre um CPF para CPF do que uma pessoa física, vamos dizer assim, para uma pessoa jurídica que é uma nova, uma construtora que está tendo lançamento na região. Então, além do preço, você tem uma flexibilidade na negociação para que você possa conseguir encaixar dentro do teu orçamento e o valor no imóvel que você deseja comprar. É o um terceiro benefício que muitas pessoas às vezes não levam em consideração nessa minha listagem é a questão da opinião de moradores né quando você vai comprar um imóvel novo você não sabe o que vai como vai ser o condomínio como está o bairro porque é um imóvel que ainda está vai ser vai ser construído ou já está pronto mas você tem poucos moradores e quando você tem um imóvel usado você tem a vantagem de ter é, vamos dizer assim indicações dos moradores você pode conversar com o porteiro você tem essas a, a, pessoas não usam chamar o síndico para trocar uma ideia conversar e às vezes você até na visita do imóvel usado você tem a possibilidade a vantagem de conversar com o próprio proprietário é óbvio que ali existem é, aquela a intenção de venda e muitas vezes você faz uma pergunta ele pode querer responder da melhor forma possível para que você compre, mas se você levar em consideração, você está comprando dele, ou seja, o pagamento você vai fazer para ele, né? Então você é, é difícil uma pessoa mentir na frente quando ela tem esse o próprio imóvel e ela está te vendendo. Então faça pergunta a respeito de vizinhança, sobre o vizinho em cima, como é o condomínio, se tem uma boa uma boa vizinhança né ao redor, se tem bar, se não tem. Como é que é o trânsito, é o barulho Você tem essa possibilidade de conversar Com pessoas e pedir opinião A respeito de um imóvel que já está pronto As pessoas já moraram ali E já vai conseguir te passar uma, uma ideia de como vai ser Você morar e com a sua família Ali, questão de segurança E muitas outras informações importantes Bom, o quarto benefício Dessa listagem aqui É uma informação bem importante tá? Que é a respeito do Tamanho, vocês já repararam? Se vocês estão procurando imóveis novos, vocês já viram que muitos imóveis estão com, com metro quadrado reduzido, né? Você vai já ter uma sala pequena, uma cozinha pequena, ou um quarto menor, mas uma sala grande. Mas quando você é, se depara com os imóveis usados, né? Às vezes até um pouco mais antigo. Você, você se depara com, com, com cômodos maiores, com quarto maiores, com sala maiores, com o pé direito, né? A altura do chão até o teto bem, bem maior do que, né? Você, quando você tá mais baixo, você sente mais... Na verdade, o apartamento fica até mais quente, mas você sente mais preso, então isso é uma, uma facilidade quando você vai buscar um imóvel usado e você ter um imóvel às vezes com menor valor, uma possibilidade de negociação com informação de pessoas ao seu redor que favorece na sua compra né, para te deixar tranquilo e ainda você ter ambientes mais largos, uma cozinha grande, se você gosta de cozinhar de receber as pessoas da sua cozinha então esses são os benefícios, alguns benefícios importante mas calma aí não acabou não vamos para o quinto benefício da lista de hoje pega o papel e caneta anota aí para você não perder bom além do tamanho existem os extras vamos dizer assim deixa eu tentar te explicar extras são algumas é, modificações que são feitas, às vezes, numa casa que você vai comprar ou no apartamento, se você comprasse ele da própria construtora, você ainda ia precisar fazer. Quer ver um exemplo? Às vezes você compra uma casa com um belo quintal e você fala assim, poxa vida, aqui eu queria fazer uma, uma churrasqueira lá atrás tal. e tal, Quanto que você iria investir além do valor do imóvel para você criar e fazer essa construção e construir uma churrasqueira como você quer? Então quando eu digo extra, às vezes você vai comprar um apartamento, ele já tá com uma cozinha, por exemplo, com ambiente aberto, ele já tem, por exemplo, a sala acoplada com, com, é, com ampliada, né, vamos dizer assim, com a, com a sacada e a churrasqueira, uma obra que você iria fazer. Então existem muitos imóveis usados que já vêm com muitas coisas extras que você não vai precisar, desembolsar, e se você procurar certinho, você acha imóveis muito bons e com todas essas vantagens. E qual é a próxima da minha lista? Bom, a próxima tem a ver com os extras, que são justamente o que? As reformas, mas não é uma reforma obviamente do extra né, a reforma que eu digo é, quando você entra no imóvel usado, às vezes você olha para o chão e você vê e fala, puxa vida eu queria colocar aqui um, um, um, um piso X. E você entra já existe uma reforma recém feita para poder vender o apartamento com um piso sensacional ou com a pintura do apartamento ou com a questão de uma abertura de uma de uma de uma modificação de uma, na planta que é uma janela existem algumas reformas que iriam te, que vão na verdade, né? Te economizar muito dinheiro quando você encontra um imóvel certo com todos esses detalhes. Não adianta também você pegar um imóvel muito bom, reformado, mas onde você vai ter que gastar um extra tremendo para criar as coisas extras, né? Que são a churrasqueira, abrir sacada, fazer isso aquilo. Então se você colocar nessa listagem a procura do imóvel usado com todos esses benefícios. Com certeza você vai ter uma grande vantagem em relação ao imóvel novo bom é a sétima informação sétimo benefício dessa lista é que para mim é a melhor informação que eu encontrei né, na, pedindo informações a pessoas que decidiram comprar os imóveis usados entre os imóveis novos e fiz uma seleção para trazer para você ela é muito importante mas antes de falar a respeito dela se você tá gostando desse vídeo se você gosta do conteúdo desse canal eu vou pedir a sua ajuda para você clicar aqui embaixo em gostei do vídeo porque dessa forma o YouTube consegue perceber que o vídeo aqui no canal ele tem uma relevância e ele consegue indicar para outras pessoas assim como você que está procurando comprar imóvel está nessa indecisão aí né de será que é o novo será que é usado e claro se você está gostando e gosta desse vídeo para você me ajudar você clica aqui embaixo em se inscrever no canal e para você se ajudar clica no Sininho que aí você recebe as notificações quando eu postar um vídeo assim como esse e quem sabe lá o próximo vídeo que você vai assistir que é a respeito do quais são as desvantagens de comprar um imóvel usado. Isso mesmo. No próximo vídeo da semana que vem eu vou revelar para você quais são as desvantagens na compra de um imóvel usado. Então vamos para a sétima é, lista, meu sétimo item dessa listagem que realmente eu acho muito importante que é o que localização. Ah, Guimarães, mas localização são todos os imóveis, sim, são todos os imóveis, mas qual é a vantagem que você tem do imóvel novo para o imóvel usado? Bom, nem todas as localizações, nem todos os bairros, nem todas as regiões que eu, vamos dizer assim, quero comprar o meu imóvel, tem lançamento. Tem produtos novos e além disso eles serão mais caros. Mas imóvel usado sempre tem. É, até vi uma reportagem falando que praticamente de 60% a 65% de venda de imóveis. Num dia, ou na semana, ou no um mês, sempre o mesmo número são de imóveis usados, porque eles sempre existem. Então você tem a vantagem de poder escolher o bairro que você quer, colocar a listagem lá, todos os itens que eu relacionei aqui e morar numa região mais perto do seu trabalho, ou mais próximo do colégio do seu filho, ou mais próximo da sua família, o bairro que você desejar. E lançamento a gente sabe não funciona assim, não é verdade? Bom gente, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, se você gostou eu vou pedir mais uma vez, não esquece não clica aqui embaixo no like ajuda a gente a crescer aqui na comunidade e não esquece nunca de clicar aqui embaixo e em se inscrever e aciona o sininho para mais notificações eu vou ficando por aqui e vejo você na próxima semana com as desvantagens dos imóveis usados espero lá, até mais, tchau tchau